O Ministério das Relações Exteriores atua em diversas frentes para apoiar a internacionalização de empresas brasileiras de ciência, tecnologia e inovação. Uma dessas frentes é o PDI, Programa de Diplomacia da Inovação, executado pelas representações diplomáticas do Brasil no exterior. O Reino Unido é um dos ecossistemas de inovação mais importantes do mundo, no ano passado o setor de tecnologia britânico recebeu investimentos da ordem de 15 bilhões de libras. O país conta com um grande número de incubadoras, programas de aceleração e tem forte trajetória no estabelecimento de unicórnios, startups avaliadas em mais de um bilhão de dólares. Foi nesse contexto que, em 2020, a Embaixada do Brasil realizou o projeto de incubação Brasil-Londres, com o objetivo de facilitar o acesso de startups brasileiras ao rico ecossistema de inovação da capital britânica. O Projeto de Incubação Brasil-Londres nasceu a partir de parceria entre a Embaixada do Brasil e o Imperial College London, universidade líder em inovação. Posteriormente, a Embaixada também firmou parcerias com a Amprotec e com a Apex Brasil, cujas contribuições foram fundamentais para o sucesso da atividade. Originalmente programado para realizar-se em Londres, o projeto foi adaptado para o formato virtual em decorrência da pandemia de Covid-19. Agora, passo a palavra aos principais parceiros. Hello, my name is Ben Mummycroft, and I'm the Director of Entrepreneurship at Imperial College London. We were absolutely delighted to support the Brazil-London Incubation Programme in partnership with the Embassy of Brazil to help the teams improve their pitching and presentation skills through masterclasses and one-to-one -one coaching. It's a fantastic session. We really look forward to seeing how the teams get on uh, post-programme and hopefully working with the Embassy of Brazil in London again next year. Thank you. Olá, I'm Maria Paula Veloso. Falo em nome da Apex Brasil. Temos uma parceria com a Amprotec, que trabalha no desenvolvimento dos negócios internacionais das empresas brasileiras de tecnologia. E foi nesse contexto que realizamos uma ação de incubação cruzada com as empresas do setor de saúde e engenharia. Foi a primeira vez que esse evento ocorreu no formato virtual e foi um sucesso. E esperamos que no futuro possamos realizar novas ações nesse mesmo formato. Aproveito para agradecer os nossos parceiros, a Amprotec, a Imperial College, a Embaixada do Brasil em Londres e as startups brasileiras que participaram dessa iniciativa. Fiquem de olho nas nossas redes sociais para as novas oportunidades. O Programa de Incubação Cruzada Brasil-Londres, essa edição virtual, foi um sucesso. Para a Amprotec, foi bastante importante é, e significativo participar da organização desse evento em parceria com a London Imperial College, a Embaixada do Brasil em Londres e a Apex Brasil, parceiros fundamentais nessa primeira edição de um projeto piloto que apoiou 10 empresas e será, com certeza, replicado é, em mais é, países e oportunidades. Foi um sucesso. Obrigado. Com vistas a promover uma imersão das nossas startups no ecossistema londrino, a Embaixada também foi em busca de parcerias estratégicas no setor de tecnologia local. Em seguida, ouviremos deles como contribuíram para o projeto. Hi, I'm Kun. At London and Partners, we were very excited to meet so many innovative and impactful Brazilian startups. It was such a great event to share the opportunities to access funding, markets and talent in London for digital health, medical devices. Clean tech and other sectors. I have to say, for us, the highlight was definitely meeting all the founders one-to-one -to, -one to offer direct support to come to London. Well, this time it was online. But next time, we'll see you in London. I was pleased to be involved in the Brazil-London Incubation Programme. DIT, the Department for International Trade, supports startups to navigate the UK, which, as you may know, is the most dynamic technology market in Europe. And last year, we received more VC funding than anywhere else in Europe. Through our five offices in Brazil, we can help companies to explore business opportunities and find potential partners. We think that Brazilian startups in the program are very well prepared, and we look forward to supporting them to set up a presence in the UK, to find routes to market, raise funding and attract talent. It was a pleasure for PMC to support. We use our expertise from running the PwC scale-up programmes, which has supported 400 startups across 15 sectors, and our knowledge from running the RAISE programmes, which support early-stage businesses looking to raise between £1 and £5 million. We also run a bespoke pitch event to help the startups fine-tune their pitches. We wish them all the best. Well, hello, my name is Peter, and we at Supreme Factory would like to show our deepest gratitude for being able to contribute to the incubation programme by super-connecting. The best 10 Brazilian startups with the UK ecosystem, at least in the virtual world. I wish you all the very best of luck for 2021 and looking forward to seeing you all in London. Fala galera, aqui é o Del da Sala de Feats. E um grande prazer participar de um programa tão bacana como esse, trocar ideia com outros empreendedores sobre os desafios de se expandir internacionalmente e o que esperar para a gente conseguir ter uma caminhada de sucesso. Grande abraço e espero continuar o debate aí em outras plataformas. Foram selecionadas 10 startups das áreas de saúde e engenharia, todas em estágio inicial ou intermediário de maturidade. Igualmente, todas as empresas selecionadas apresentaram soluções para um ou mais objetivos de desenvolvimento sustentável. Vamos ouvir as experiências das startups na no nossa incubação virtual. A incubação Brasil Londres foi sensacional para a Corsink, abrindo portas para parcerias com instituições de renome internacional e facilitando o acesso ao mercado britânico. Mesmo estando na Inglaterra, nós tínhamos dificuldades em encontrar informações sobre como abrir uma empresa, o um mercado, possíveis parceiros. O programa de incubação mostrou a planta em todo esse caminho e nós vamos conseguir começar a atuar aqui antes do que pensávamos. O Programa de Incubação Brasil Londres foi uma excelente ferramenta para a entender quais são os meios de se estabelecer uma operação internacional, e foi fundamental para nos auxiliar em nosso planejamento estratégico, onde discutimos nossa internacionalização. Além disso, o programa fez com que a se sentisse bem próxima de todo o ecossistema londrino. Então, esclarecedor, maravilhoso, incrível! São algumas palavras que nós da CETEC Biomaterials podemos utilizar para descrever a nossa experiência na incubação de Brasil Londres. Sou o Mário Steffen, CEO da Palma Sistemas de Porto Alegre. Participar da incubação com o Imperial College em Amprotec foi uma experiência fantástica, recomendo. É uma oportunidade única de construção de valor e de evolução para nós. Saímos fortalecidos e conscientes do impacto que causamos e contribuição para uma transição energética limpa no planeta. Nós na Ádilos chegamos ao programa cheios de expectativas naturais deste momento único. Hajamos aí os canais certos para que a nossa oferta tecnológica consiga contribuir com os desafios de sustentabilidade desta geração. Olá, o meu nome é Beatriz sou sócia da Nanoscoping. A Nanoscoping desenvolve e comercializa ativos nanotecnológicos para o mercado agro Estamos iniciando o processo de internacionalização da empresa e a participação no Programa de Incubação Brasil-Londres foi uma excelente oportunidade de conhecermos e nos aproximarmos desse novo mercado. Eu sou a Erika da Belptamers e foi uma oportunidade incrível ter participado deste programa que expandiu o processo de internacionalização da empresa. Nós nos reunimos com diversos atores importantes do ecossistema de Londres e a empresa segue explorando as oportunidades e abrindo novas estratégias. A incubação nos proporcionou conhecimento e feedbacks importantíssimos para a nossa jornada no mercado internacional, assim como contatos valiosíssimos que estão nos ajudando a atingir os nossos objetivos.